Olá, olá, olá, olá, olá, tô de volta, prometi que não ia falar mais sobre política no meu canal, principalmente política americana, porque o meu canal é para brasileiro mas não tem jeito, não tem jeito, o pessoal continua me mandando mensagem, continua apertando os meus botões ali, uh, mandando mensagem no Facebook, mandando mensagem no WhatsApp, e eu tenho que falar, porque se eu não falasse não seria eu, porque eu falo mesmo e acabou. Bom, é o seguinte, tem muito brasileiro que não tá contente com o resultado das eleições americanas. Eu respeito, muita gente mora aqui nos Estados Unidos ilegal e tá com medo de ser deportado, muita gente tava pretendendo vir para os Estados Unidos ah, no ano de 2017 e está com medo que com a vitória de Donald Trump a política de imigração mude e acabe dificultando a imigração dessas pessoas, então eu entendo o problema deles e eu respeito a opinião deles, todo mundo tem direito de ter seus medos, eu não estou aqui para minimizar o medo de ninguém porque cada um sabe onde aperta o sapato. Porém, eu recebi uma mensagem hoje muito engraçada, um, foi uma, um, uma mensagem falando que é uma petição Pra, de impeachment para o Donald Trump no, nesse, nesse website change.org. E daí eu tava pensando, será? Será que dá para acontecer uma coisa dessa? Será que eles vão conseguir? Porque a gente tá vendo aí ontem ah, na Califórnia em Nova York e em outros estados teve muita, muitas ah, paradas, muitas demonstrações contra a aceitação. Do presidente, né? Do, do presidente eleito Donald Trump. E o engraçado é que quando Donald Trump falou que ele não aceitaria o resultado das eleições, ele falou que ele veria se ele ia aceitar ia dar a resposta depois das eleições, todo mundo criticou ele. Agora que ele ganhou, quem não tá aceitando são os democratas. Mas tudo bem, uh, um dos direitos dos Estados Unidos, da, da primeira emenda da Constituição, é o direito de demonstração. Então eles estão aí pacificamente, porque aqui, geralmente, quando eles fazem essas demonstrações, essas paradas, não tem muita não tem violência, não tem muita violência pelo menos, independente de alguns estados aí. Então eles estão aí colocando a voz deles para fora, demonstrações pacíficas, para um, provavelmente tentarem ser ouvidos. Mas, voltando ao impeachment. O que, que é engraçado a respeito disso? Porque não existe crime, uh, não existe impeachment sem crime. Quer dizer, a Dilma fala o contrário, né? A Dilma, não, a Dilma fala isso também, não existe impeachment sem crime. Mas pelo jeito, consegui pichar ela, todo mundo sabe minha posição, eu não gosto dela como pessoa, mas um, muita gente fala foi golpe, beleza. Mas vamos falar dos Estados Unidos. Não existe impeachment sem crime. Uh, querer empichar o Donald Trump. Porque ele falou alguma coisa sem ter sido julgado e sem ter provado crime, é impossível. Querer empichar uma pessoa sem ele ser presidente, eu também acho que é impossível, porque eu acho que a pessoa, para poder ser empichada, ela precisa estar tá ocupando o cargo. Ele nem assumiu a presidência e já quer empichar o coitado. Ou, talvez, se você não concorda que ele seja coitado, o cara. ah um, Daí vem a questão. a questão, a questão maior é, o impeachment pode ser solicitado pelo povo, pode ser protocolado pelo povo, mas ele tem que ser, como vocês viram no processo de impeachment do Brasil, ele tem que ser acatado pela Câmara, julgado pela Câmara, aprovado, passado para o Senado, acatado pelo Senado, julgado pelo Senado e aprovado para que o presidente seja impeachado. Aqui vai uma novidade pra vocês, pra alguns, né, outros já sabem disso. Donald Trump ganhou como presidente uh, e o partido dele é republicano. A Câmara, que seria, faria o primeiro nível de aprovação aí, ganhou com a maioria sendo republicana. Então, pro impeachment ser acatado pela, pela Câmara, uh, seria como se estivesse estivessem acatando um impeachment contra o candidato deles mesmo. É, aí no Brasil, para vocês entenderem melhor, seria como se o, o PT acatasse a maioria da Câmara dos Deputados fosse do PT e eles acatassem um impeachment, um pedido de impeachment contra uma presidente do PT, que é um pouco, que é pouco provável. Mas vamos, vamos supor que aconteça, que seja possível que o, o impeachment seja aprovado na Câmara. Daí tem que ser julgado e não é maioria comum, não é maioria simples, né? É aquela maioria lá de três quartos. Então ele tem que ser aprovar, julgado e aprovado na Câmara. No mínimo três quartos tem que tem que aprovar. Como que a gente vai convencer? Se a maioria da Câmara é republicana, como que a gente vai convencer pelo menos três quartos da Câmara a aprovar o impeachment do Donald Trump? Vai ser difícil. Daí vamos, mas vamos supor que existe um milagre aí, que a Hillary fez um pacto aí com alguma entidade e ela conseguiu fazer essa proeza e aprovar na Câmara o, o impeachment de Donald Trump. Daí passa para quem para o Senado. Outra novidade: o Senado também ganhou. Uh, os republicanos também ganharam no Senado. A maioria do Senado é republicano. Então, novamente, seria o Senado teria que acatar o pedido de impeachment passado pela Câmara, que Nesse caso, a maioria é republicana, então, mais uma vez, eles teriam que acatar um pedido contra uma pessoa do próprio partido deles, teria que julgar e, e uh, condenar. Mas todo mundo é do partido, é do partido dele. Sem contar que ainda existe um espaço aberto na, corte, na Suprema Corte para indicar um juiz. Não sei se é um ou dois, mas pe pelo, que eu, pelo que eu ouvi falar, agora tem um espaço de um juiz que provavelmente Donald Trump vai indicar e no curso da, da do mandato dele vão ter mais dois espaços que vão estar disponíveis porque os juízes vão se aposentar, então ele vai indicar mais dois, dois juízes. Então ele vai ter na Corte Suprema que vai presidir o impeachment, ele vai ter três juízes que ele indicou, como que a pessoa, um cidadão, um ser pensante, Acha que existe uma possibilidade de tirar ele para o processo de impeachment. Olha, existe possibilidade. Nada, como muito, muitos religiosos na minha página do Facebook falam, nada é impossível uh, se for se a vontade de Deus. Mas, e alguns algumas pessoas que eu conheço acreditam em milagre. Eu, particularmente, não acredito em milagre, não acredito em sorte, acredito em trabalho duro. Mas muita gente acredita em milagre. Então, se acontecer um milagre, pode acontecer que ele seja empichado? Pode. Eu acho que... Eu acho bem improvável, mas pode acontecer. E se ele for empichado, é lógico que quem vai uh, assumir o poder é Pence, que é o vice-presidente. O vice-presidente, o vice-presidente eleito, uh, Michael, Mike Pence, ele é um dos cristãos, ele é até mais, um, vamos colocar a coxinha né, eu não gosto de usar esse termo, mas ele é até mais um, das antigas do que Donald Trump, ele é cristão fervoroso de ir na igreja, ele é cristão tipo, como é o nome daquele pastor, o, não o Bolsonaro, o, esqueci o nome dele agora, mas ele é, ele é foda cara, ele, ele é, é o tipo de cara que acredita que se você é homossexual, você tá uh, tomando a opção errada. Ele é do tipo de cara que acredita que você não pode abortar. Todo mundo fala que Donald Trump, essas a política do Donald Trump é uma política rigorosa, ele é bem mais rigoroso do que Donald Trump, na nas crenças dele. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Então, eu acho que dos males o menor. Porque empichar o Donald Trump não vai colocar a Hillary no poder. Vai colocar o Mike Pence no poder. Eu acho que dos males o menor. Eu acho que o, o, o menor dos males agora é um, deixar que ele, que ele governe aí pelos quatro anos, ver se ele faz um bom trabalho, provavelmente ele vai se candidatar para reeleição, e se ele fez um bom trabalho, vote nele, se ele, se ele não fez, vote contra ele. Mas eu acho que, cara, essa loucura já, já, saiu, já saiu do normal, já saiu, já saiu da, da sanidade do povo lá, mandar mensagem falando que quer impechar o Donald Trump eu vou, eu vou falar uma coisa pra vocês esse requerimento de impeachment que, que veio no meu facebook esse convite de impeachment uh, para tirar o Donald Trump do poder é, ele é tão sério, mas tão sério esse website Change.org que no ano passado todo mundo conhece o Justin Bieber ano passado, ou ano retrasado, quando Justin Bieber fez todas as cagadas que ele tinha feito, eles ele fizeram uma petição, porque o Justin Bieber ele não é americano, ele é canadense, ele tem um green card, visto de trabalho, eu acho, não, não tem green card, tem visto de trabalho, uh, nos Estados Unidos, então eles fizeram uma petição para que, que a Casa Branca ou para que a imigração reivindicasse a entrada do Justin Bieber nos Estados Unidos, para expulsar ele e não deixar ele entrar mais, e a Casa Branca... Falou que... É, porque tem como você fazer uma petição direto na, na Casa Branca. Um, a Casa Branca falou que só responderia se tivesse mais de um tanto de assinaturas aí. Sei lá o que que... Sei lá quantas eram. Um, e... Acho que era 500 mil ou 1 milhão, sei lá. Mas eles conseguiram. Conseguiram o um número de assinaturas. Não sei como, mas conseguiu. Contra deixar o Justin Bieber, olha só, hein. Uh, entrar no país... E daí a Casa Branca vai e se pronuncia, fala assim ah, Tá, a gente recebeu, beleza E ficou elas por elas Não aconteceu nada Daí se você acha que um povo Que Não consegue, porque o Justin Bieber Apesar de eu achar que ele seja um bom artista Eu acho que teve uma época aí que ele não foi um bom Exemplo de pessoa E, é, e cometeu alguns crimes aí Então você acha que um povo que não consegue nem Fazer uma petição com milhões de assinaturas Ser Respeitada contra uma pessoa que, obviamente, cometeu alguns crimes que não era um bom exemplo para, naquela época, para as crianças. Ninguém nem ouviu ele, ninguém nem ouviu essa petição. você acha que vão conseguir fazer um, uma, um pedido de impeachment, passar um pedido de impeachment, no, no, no, numa Câmara que é republicana, no Senado que é republicano, contra um presidente republicano? E, e se conseguirem, o que, que vai acontecer? O vice-presidente, que é mais restrito do que o presidente eleito, vai tomar o poder... Eu sei, estou enrolando bastante aqui, mas eu queria explicar para vocês. Eu queria primeiro pedir para parar de me mandar uh, pedido de impeachment, pedido de, de petição para impeachment contra Donald Trump. Porque, primeiro, que eu não vou assinar, porque eu acredito que nós votamos nele, alguns de nós votamos nele, mas independente de se votamos nele ou não, nós temos por causa da, da democracia, nós temos que aceitar o presidente que venceu. Uh, então, eu não vou assinar, eu não vou uh, tomar parte nisso, a não ser que exista um crime contra ele. Uh, eu não vou, uh, e, e também eu não vou assinar porque uma pessoa vai falar, ah, mas ele é isso, ele, ele é aquilo, a não ser que tenha um crime provado, julgado, falando que ele é culpado. É, a não ser que tenha isso, é achismo Então eu não vou, não vou provar, não, vou provar não, né? Como se fosse alguém pra provar, eu não vou assinar ah, Então para de me mandar Esse tipo de e-mail ah, Espero que eu ainda consiga manter Alguns dos meus amigos Que são claramente democratas Teve um essa semana que Me mandou uma mensagem, falou assim Que eu, que eu fiquei um pé no saco essa semana Porque eu tava Falando muito de política, muito da política republicana E eu acabei ofendendo ele mas, felizmente, ele não deixou de ser meu amigo A gente continua sendo amigo uh, Espero que outras pessoas também um, continuem Eu concordo que eu, nesses últimos dois, três dias Eu virei um pé no saco Coloquei muita coisa sobre política no, no meu Facebook E se eu te ofendi, de alguma maneira, me desculpe um, Eu achei que eu estava no direito de estar de, de ser feliz, de estar contente Porque o meu candidato ganhou Mas também eu reconheço que comemorando a vitória dele, acabou ofendendo algumas outras pessoas. Muito obrigado por assistir de novo, que eu tô enrolando pra caramba hoje, tá foda, viu? Tô tentando pensar e falar e isso não é uma qualidade minha. Mas tudo bem, muito obrigado e até mais. Tchau.